Se liga que nesse vídeo eu vou te mostrar, olha só, como instalar o aplicativo da Bet365 no seu celular e assim conseguir pegar as entradas apostas é, três vezes mais rápido que o normal. Então vamos embora para o vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um hackzinho aqui para você conseguir acessar a Best 365 muito mais rápido pelo seu celular e assim conseguir pegar as entradas é, muito mais, de uma maneira muito mais eficaz e não perder tempo, tá bom? Bom, primeiramente, se você já gostou do assunto do vídeo, mano, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que tá querendo aí aumentar a sua renda, tá querendo ganhar mais dinheiro, eu tenho certeza que as dicas e os vídeos aqui do canal vai poder te ajudar muito nessa jornada, e eu sei que você não quer perder nenhum desses conteúdos, então já clica aqui, se inscreve e ativa as notificações também, beleza? Bom, seguinte, olha só, no vídeo de hoje, a minha função aqui vai ser te mostrar como instalar o aplicativo da Bet365, ok? Só que tem um hackzinho que eu quero te mostrar, muito simples aqui, eu vou direto ao ponto, só que antes de mais nada, tá, se você é um iniciante hoje no mercado, Esportivo, é, eu quero te convidar para fazer parte do nosso grupo gratuito de futebol virtual. Sim, lá no nosso grupo VIP, o pau tá quebrando e a gente criou um grupo gratuito onde a gente manda algumas entradas, algumas apostas já prontas lá e a gente ainda envia alguns insights para quem tá lá dentro. Só para você ter uma noção, olha só, hoje tem mais de 2.900 pessoas dentro do nosso grupo gratuito de virtual. E olha só o resultado do mês de outubro já, olha, é, hoje é dia 5, né? Até ontem, dia 4, olha só os resultados, olha, 20 a 0 no dia 1, 18 a 0 no dia 2. A dia 3, que foi antes de ontem, né, ficou off, não teve entradas, e ontem 14 a 0, no total até o momento 52 a 0, mano, é um absurdo, olha aqui, ó, isso aqui é resultado de alunos, olha, resultado de alunos, Tá? Olha só, professor, o resultado de alunos dentro do grupo. Então, se assim, o pau quebra, olha isso daqui, mano, olha isso daqui, tá? E esse grupo aqui é totalmente gratuito. E aí, durante algumas semanas, né, esses resultados aqui é do grupo VIP, só que a gente solta algumas entradas gratuita, é, gratuitas lá no grupo free também. O link vai estar tá aqui na descrição, é o primeiro link aqui abaixo. É só você clicar que já vai direto pro grupo free, entra lá, Porque eu tenho certeza que vai te ajudar a obter alguns lucros aí, beleza? Bom, mas indo direto ao assunto agora do vídeo, tá? O que eu vou te ensinar aqui é o seguinte, olha só, a bf 365 ela não tem um aplicativo oficial. Muitas pessoas entram na Apple Store ou na Play Store, para quem tem Android, e acabam não conseguindo baixar o aplicativo e tem que ficar entrando no site toda hora. Mas se liga no rackzinho que eu vou te mostrar aqui de maneira simples e rápida agora, só para você entender. Olha só. O que você vai fazer? Eu vou vir aqui no meu navegador, tá? Eu vou digitar aqui, bet 365, opa, bet 365, cadê aqui, gente? Batch Vamos aí, 365, ó. E vou pro site, ok? Ponto, ó. Vai abrir o site da Batch365. Você vai reparar que o site da Best 365 ele já é totalmente responsivo, como se fosse um aplicativo. Olha só, ele fica todo certinho, como se fosse um, um próprio aplicativo, né? Ele já foi programado dessa forma. Só que é muito chato você toda hora ter que vir aqui no navegador, clicar e digitar a Batch365 e entrar, verdade? O que, que você vai fazer? Isso daqui eu vou mostrar agora no meu iPhone, só que quem tem Android terá a mesma opção. Você só tem que identificar aí no seu, no seu Android é, onde pode estar esse botão, ok? Bom, ponto. Então, na, no, no iPhone, o que, que você vai fazer, ó? Você vai clicar nessa setinha que tá aqui embaixo, ó, ok? Nessa setinha aqui, pronto. E você vai vir nessa opção aqui de adicionar a tela de início, ó. Adicionar a tela de início. Aí você pode colocar um nome mais específico aqui. Eu vou deixar somente é, Bet 365 ó. Deixa eu selecionar aqui e para cá. Vou apagar aqui essa opção aqui, ó. Ponto. Vou deixar somente BAT365, vou dar um concluir. Vou clicar em adicionar aqui em cima, ó. Pronto. Só, só vai clicar em adicionar e já vai aparecer aqui na tela juntamente com os outros aplicativos olha só para você ver ó. vou vir aqui onde tá os meus apps aqui no meu telefone já vai estar aqui olha só patch 365 vendo olha só eu vou dar um clique olha só o que que acontece agora já abre diretamente dentro do site dentro do aplicativo normalmente olha só então o que, que acontece vira literalmente um aplicativo olha. ele vai estar juntamente com os aplicativos aqui do seu celular ok no Android você só tem que pesquisar aonde que fica essa opção deve ter uns três pontinhos aqui embaixo ou três pontinhos aqui em cima onde vai estar escrito é sobre alguma opção, adicionar atalho na tela de início, alguma coisa nessa pegada. Você fez isso, vai aparecer para você aqui na tela inicial, como se fosse um aplicativo também. Muito simples e muito rápido de você executar, de você fazer. E assim, fica muito mais fácil de você pegar as entradas dos grupos que você faz parte, ou né, de você entrar e pegar uma entrada, de fazer uma aposta, muito, de uma maneira muito mais eficaz e muito mais rápida que o normal. Beleza? Então é isso o vídeo, tá? Queria até mostrar isso para você de uma maneira bem rápida. Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso. Espero que te ajude. Espero que você faça, espero que você aplique e vamos embora com tudo. E se você quiser, não esqueça, entra lá no grupo gratuito do nosso de futebol virtual, o link aqui na descrição. Se você quiser saber mais sobre o grupo VIP também, vai estar o um número do WhatsApp aqui embaixo, que é só você chamar lá que eu mesmo vou te responder para te explicar como é que funciona o nosso grupo VIP. Demorou? Tamo junto, um grande abraço para você, até o próximo vídeo e valeu!